Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Kizai Pessoal, o nosso game de hoje vai ser Lego Batman The Videogame. Um jogo que eu joguei muito quando eu era mais novo E que agora tá na hora de jogar de novo Bem pessoal, vamos começando aqui o nosso game A gente já pode começar o jogo vendo quais são os nossos maiores vilões do Batman O Coringa, o Charada e o Pinguim E olha, a gente já tem uma cutscene É isso daí, Os, o Coringa, o Charada e o Pinguim conseguiram criar três grupos, e agora eles vão fazer o caos na cidade após terem fugido do Asilo Arkham. Olha, é uma história bem curta pra Lego, mas já era muito legal ela existir, já que esse jogo tem 12 anos, pessoal, é um jogo bem antigo. Tá aí, o Coringa já vai jogando as suas bombas, seu gás do riso pela cidade, atrapalhando a vida de todos, olha, rapaz... Tá rolando a Era da Infâmia, com os vilões dominando toda a cidade. E é claro que com todos esses vilões destruindo tudo, somente um, uma pessoa pode se opor a eles. Ou melhor, uma dupla dinâmica, Batman e Robin, que controlaríamos nesse jogo. Beleza? Vamos acompanhando, já vai mandando rádio pra polícia e let's go! Ok, a gente teve aí já a primeira leva com todos os vilões sendo comandados pelo Charada para fazerem um grande plano. E nesse jogo a gente vai fazer 5 missões por cada um dos chafões. então a gente vai começar agora lutando contra o, actor, o ator Basil Carlos, que se transformou no assassino, do, no assassino cara de barro, uma criatura que pode modificar a sua forma, ele agora possui uma grande força e também pode transformar a sua argila em qualquer coisa de, sua, de seu desejo. Vambora, Batman. Vambora, Robin. Tá na hora da ação. É isso aí. A dupla dinâmica sai para mais uma missão. Let's go. Ok, pessoal. Vamos começar aqui o nosso game e vamos ver quais são os nossos controles. A gente pode utilizar o J para bater, para pegar o cara. E a gente... A J para grab M e H para jogar ele longe. Boa. Boa, uh, maneiro. E o H a gente também dá o soco. Interessante. Agora se a gente tentar pegar aqui no circo, é só a gente apertar a letra J, a gente tá jogando na versão do PC. E agora a gente sobe. Beleza, e agora? Ué. Ah cara, bugou. Bugou, legal. O jogo antigo é complicado. Trave momentos bizarros, como, por exemplo, o Batman não pula. Mano, ajuda aí, Alfred. Explica aqui pra mim o que, que eu falo. Stand in the white circle and press J. Tô pressionando J, mas ele não vai. Ele não vai, socorro, produção. Ele não vai. Vamos descobrir qual o botão que ele pula, pelo menos? Esse daqui troca, ok. O U que pula. Tá bom, agora a gente já conseguiu entender. Cá a gente consegue trocar. Vai J primeiro, depois a gente aperta aqui a letra U e vamos seguindo. Vamos seguindo por aqui que a gente tem que ir logo para pegar esses caras. A gente tem que ir logo, a gente tem que impedir a ação do cara de barro. É um vilão muito bom do Batman, a gente já tem até uma origem dele no nosso canal o Herói de Hoje. Você já viu essa origem? Eu recomendo que você veja. Olha, a gente também pode jogar aqui o Batarang neles Interessante, quando a gente pressiona H Agora a gente vai pegar a nossa primeira roupa Esse game foi uma revolucionária pra mim Porque ele tinha um sistema Que você pegava roupas E cada roupa tinha um super poder Essa daqui, por exemplo, jogava uma bomba Então isso era muito maneiro de ver Bem, vamos lutar aqui contra os caras Porque tem muitos deles Tem muitos deles mesmo Mãe, mano, nem tivemos chance Vamos pego pelas costas Mas agora vamos pegar esse daqui Ih, a gente não tem mais batarangue, beleza A gente não tem mais batarangue, mas não tem problema Só tem mais um aqui enviado do Charada Vamos quebrar ele também E a gente utiliza essas bombas pra quebrar lugares como esse Meu Deus, bora, pula Pula, e a gente agora aperta o J Não Acho que não é isso não Beleza Beleza, serviu, então tá bom. Vamos continuando por aqui, a gente tem agora vários inimigos pela frente. E eu não quero nem perder tempo com eles, mas eu vou, vou ser obrigado, vou só dar aqueles soquinhos assim, bonitos. E a gente vai conseguindo aqui, prosseguindo a nossa gameplay. Mais uma vez, vamos botar aqui as nossas bombas. Só esperar elas explodirem manualmente. Boa, conseguimos agora sim. Explodiram, vamos já direto, não quero perder tempo com esses caras, quero fazer o jogo em modo quase que speedrun Estamos aqui tomando muito dano, a gente tem que subir pra cá pra pegar nessa região, então vamos direto Aqui a gente vai ter muito capanga, então a gente vai ter que agora sim puxar pro combate Tem muito cara, tem capanga aqui com arma, tem capanga vindo só no soco, mas a gente é o Batman, cara, a gente pega Todo mundo sem nenhuma dificuldade 10 de combo, pum 11, e aí vai pegar nos últimos Vamos pegar nos últimos, tudo certo Agora a gente tem que trocar aqui pro Robin Porque agora a gente vai fazer uma roupa pra ele Agora a gente tem a roupa pra ele Já joguei muito esse game, esse game eu jogava Quando eu era criança, cara Então imagina a nostalgia gigante que eu sinto Jogando de novo Lego Batman 1 eu joguei esse jogo quando ele lançou, cara E hoje em dia já passaram muito tempo Só pra você ter ideia, o jogo de 2008 O jogo tem 12 anos, então eu jogo ele desde que eu sou moleque Então beleza, né? O jogo, talvez eu esteja velho ou o jogo que realmente seja muito marcante para que eu continue jogando ele sem parar. Agora a gente controla aqui esse carrinho de kart, cara, eu não lembrava que era tão bonito o carrinho. Agora a gente vai entrando com o carrinho para cá. A gente tem que ativar todas as regiões. Vamos, calma um é jogo de Lego. Vamos pegar todas as moedinhas azuis, que a gente consegue depois comprar todos os personagens. Isso também é legal. Vamos parando aqui, ativamos o primeiro. Beleza. Ativamos o primeiro, vamos agora tentar ativar o segundo. Eita, é ruinzinha a jogabilidade do carrinho, mas é só vir aqui pelo ladinho que dá tudo certo. Vamos trocar então direto agora pro nosso Robin. Vamos trocar lá? Vamos trocando. Sai daí, Robin. Sai daí, Robin. Como é que eu saio daqui? Acho que é assim, né? Ué, como é que eu largo do carro? Como eu largo do carro, Robin? Pelo amor de Deus. Vamos sair do carro, cara. Não quero mais ficar aqui, não quero, não quero, não quero Por favor, alguém me ajude Eu preciso sair desse carro Consegui, é só apertar J E segurar não é isso? Não, K, letra K, tudo certo A gente já troca, agora a gente pode ir seguindo Agora a gente vai passando aqui para essa hora Mas eu não vou nem ligar muito aqui para esses carrinhos Vou só pressionar aqui o K Pra gente ir direto E dar aquela quebra bonitinha Putz, não tá dando não tá dando, tá complicado, não tão facilitando a nossa vida, pessoal. A gente conseguiu abrir tudo, mas ainda assim tão nos complicando legal. Vamos tentar ver se é com o Robin de novo? Acredito que não. Acredito que na verdade seja com o próprio Batman mesmo. Meu Deus. Sai do, sai do veículo, Batman. Isso. Vamos ver se dá pra colocar uma das nossas bombas aqui. É isso daí mesmo, conseguimos quebrar com a bomba Agora vamos passar pro combate E tá aí, o Victor Vazilo O cara de barro A gente vai agora fazer o nosso primeiro confronto contra ele Olha, ele já tá ali dentro do banco Já roubou demais Já roubou coisa demais Vamos bater então no Victor Vazilo aqui Com muito soco na cara e na coragem Let's go Olha, conseguimos, quebramos já aqui vários deles Mas, mano, meu Deus Ah, cara, eu tô tentando destruir ele na bomba Tá difícil, a gente tá tomando muito dano lá de trás. Vamos ter que bater nele. Boa, batemos nele. Tranquilo. Não precisava usar bomba. Mas olha só, agora a gente tem várias coisas aqui. A gente vai precisar usar bomba agora. Vamos aqui de novo. Boa. Destruímos tudo, pessoal. A gente tá unstoppable. Imparável. Vamos quebrar ele também. Sai, Robin. Meu Deus, Robin. Beleza, demos dano nele, mas agora a gente tem que pegar também os capangas, cara, tem muitos capangas por aqui Ok, o que a gente pode fazer agora, Robin? Ajuda eu, me ajuda, Robin Olha, tem itens ali em cima, eu vou trocar pro Robin, que eu acho que é só a gente apertar H que a gente consegue pegar É isso daí mesmo, pum, pum, pum, giramos as três manivelas, agora sim, virou uma câmera de segurança? Não, é uma câmera de gás e pronto Conseguimos, sem muita dificuldade, pegar o nosso primeiro vilão, o Victor Basilo tá na cadeia, prendemos o cara de barro. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, jogando o Lego Batman... Lego Batman 1 de 2008. Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. E para mais vídeos, você já sabe, é só você continuar acompanhando a nossa playlist que a gente jogou todas as fases desse game. Além disso, é importante falar que se você gostou do cara de barro, cara, tem uma origem dele no nosso canal, o herói de hoje. E também tem uma do Charada, e você pode conferir clicando nesses dois vídeos que estão aparecendo agora no final aí, na parte direita ou na parte esquerda, que você vai continuar acompanhando a segunda parte da saga para conseguir descobrir o que, que o Charada está tramando. Nos vemos no próximo vídeo.